E aí irmãos, tudo certo? Hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito de palavras proféticas para esta fase de Pentecostes do ano de 2021. Só para a gente se lembrar que desde a época da Páscoa, há 50 dias atrás, a gente já estava recebendo palavras a respeito de dispersões ministeriais. E algumas pessoas quando ouvem falar a respeito de dispersão, entendem que está ocorrendo divisão na igreja e coisas do tipo mas na verdade o conceito de dispersão não é necessariamente uma coisa ruim porque por exemplo no caso de jesus na multiplicação de pães né alguém teve que pegar seus pãezinhos e peixinhos e dividir com todo mundo e nessa divisão é que deus opera a multiplicação isso significa que todo mundo precisa dividir aquilo que tem com o próximo para poder multiplicar isso que pode ter a ver com bens materiais recursos financeiros de qualquer tipo ou mesmo o nosso conhecimento né as coisas que a gente pode compartilhar com relação a dons espirituais então eu tô querendo dizer que a divisão ela pode ser ruim por um lado emocional talvez mas ela pode ser boa no sentido espiritual como exemplo de multiplicação, talvez a gente possa se recordar da parábola dos talentos que Jesus contou para gente. Para que aqueles talentos fossem multiplicados, eles tinham que ser investidos, eles tinham que ser aplicados. Eles não podiam simplesmente ficar enterrados, protegidos pelo medo de se perderem. Isso quer dizer que os talentos nos foram entregues para que pudessem ser multiplicados, para que eles pudessem ser aplicados. E aquele que tem vai receber mais. Mas aquele que tem pouco, ou na verdade não aplicou o pouco que tem, então vai perder até aquilo que já tinha. E nessa festa de Pentecostes que a gente fez antes de ontem, a Luciana veio comentar comigo a respeito de um sentimento de dispersão. Isso me fez lembrar dessa palavra profética que eu mesmo tinha entregue e o Luiz, se eu não me engano, também tinha compartilhado já a respeito desse tipo de sensação também, que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer propriamente de maneira concreta. E no final da festa de Pentecostes, a Lu também profetizou que vão surgir momentos muito difíceis e que é para que a igreja permaneça firme nas palavras de Jesus. E quando ela comentou isso, eu acabei me lembrando de uma outra palavra que eu também tinha recebido de entregar nessa festa de Pentecostes. Só que naquela ocasião eu achei que o clima não estava muito propício para entregar. É por isso que eu gravei esse vídeo para divulgar esse conteúdo hoje. A palavra que eu tinha recebido tem muita conexão com isso que a Lu profetizou nessa reunião. E o que me foi dado para compartilhar com vocês é que vai vir uma fase de perseguições e traições entre nós. Eu entendo que essas coisas acontecem não porque a gente tem que se preparar no sentido de que eu tenho que saber se seu irmão que vai fazer algo de mal contra mim e tentar separar o joio do trigo. Isso porque Jesus disse que a separação final do joio do trigo vai acontecer somente quando vierem os anjos. Então não cabe a nós nos desgastar, ou mesmo consumir o nosso tempo querendo fazer essa separação na mão. Isso porque se a gente tentar antecipar isso, na tentativa de arrancar o joio com a mão, a gente pode acabar tirando o trigo junto e isso pode acabar causando um problema ainda maior. Eu estou compartilhando com isso que diante da parábola do joio e do trigo, a nossa reação tem que ser de simplesmente confiar que Deus está no controle das coisas, Ele está vendo o que está acontecendo, Ele está anotando aquilo que está sendo semeado às ocultas, mesmo a gente não tendo percebido, até porque não cabe a nós ter o controle a respeito de quem está semeando coisas boas ou semeando coisas más. A gente deixa essas coisas crescerem até que venha o tempo certo, em que o juízo de Deus vai separar aquilo que realmente é bom daquilo que é mal. Isso também me faz lembrar de uma outra palavra de Jesus a respeito das bem-aventuranças, né? Porque, na verdade, se vão acontecer perseguições, se as pessoas vão nos odiar, vão falar mal da gente... Na verdade, isso acontece para que a gente seja feliz. Acontece porque somos bem-aventurados. E se Jesus foi perseguido, não seria estranho pensar que isso também poderia acontecer comigo ou com você? E a gente tem que aprender a se ver como felizes por essas coisas acontecerem com a gente e não tentar controlar para que a gente não venha passar por dores desse tipo ou traumas que nos remetem a rejeições que a gente passou na nossa infância. A gente olha para essas coisas e confia que Deus está trabalhando e essas coisas necessariamente têm que acontecer. Até porque a divisão, de alguma maneira, ela vai ser necessária para que haja multiplicação e para que também seja revelado, na verdade, né? Ou, às vezes, o caráter mesmo uns dos outros. Eu penso também que essas fases de perseguições e traições são importantes para que a gente venha superar aquele solo pedregoso em que não está muito acostumado a lidar com dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento e que levam as pessoas a desistir. Às vezes as pessoas olham para a condição da igreja, olha, mas esse irmão que tem ciúme do outro, esse que fica brigando, esse que fica provocando. Então, e elas se frustram muito com isso porque, na verdade, a riqueza que elas estão procurando para si mesmas é a igreja em si e não o reino de Deus. Então essa fase de arar a terra e deixar essas pedras mais diluídas de maneira que a gente consiga se chegar as águas mais profundas, elas são necessárias para que a gente venha amadurecer, criar raízes espirituais. E no fundo, no fundo, todo mundo já sabe que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. E quando ele foi crucificado, não tinha ninguém perto dele. A gente tem que aprender a andar com o Pai sem precisar ficar dependendo uns dos outros, do ministério, do irmão, ou mesmo da unidade que foi constituída ali, sei lá, ao longo desde de dezembro, na festa de Hanukkah, Pra cá, a gente tem que aprender a não depender uns dos outros, porque de fato quem nos sustenta é o pai, e não são uns aos outros. Deus pode até usar o irmão, Deus pode usar os dons de uma outra pessoa para nos ajudar, alguma palavra de encorajamento, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que a gente não tem que depender disso. O próprio caso de Abraão é um grande exemplo pra gente em que dentro de uma família idólatra, o pai o chama para fora e ele larga tudo, para buscar qual que é o próximo passo, que nesse caso era encontrar a Terra Prometida e realmente sair de todo aquele contexto de cultura babilônica. Enfim, eu não sei quando que essas coisas exatamente vão acontecer, mas o fato é que a gente precisa estar preparado. Estou colocando aí para vocês aquilo que, que eu recebi, né, compartilhando também a palavra da Luciana de Tabela, que eu penso que vem confirmar um pouco dessas sensações. Ela mesma veio dizer para mim que ela sente que Talvez a gente nunca mais consiga fazer uma festa de Pentecostes como a gente conseguiu fazer agora. Talvez foi uma coisa que a gente sempre buscou por muitos anos, é, chegar a um ponto de conseguir realmente fazer uma festa num nível de liberdade, de abertura, como a gente teve agora. E talvez essa foi a primeira e a última. Talvez ela tenha sido o ápice mesmo daquilo que, que a gente buscou por tanto tempo, muito provavelmente nessas fases de festas santas né, pelas igrejas nas casas. A gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui em diante, mas uma coisa é certa, né? é, se existe essa dispersão e essa divisão, essa fase de perseguições... Essas coisas são necessárias para que haja o crescimento do reino. Porque na medida com que a gente se prendesse a, a todas essas coisas passageiras... Então a gente não, não veria a multiplicação que Deus quer fazer. Então que cada um venha se sentir não somente desafiado por intermédio dessa palavra... No sentido de entender que precisa se preparar para isso... Mas também entenda que essas coisas são necessárias e elas fazem parte do pacote completo a respeito do evangelho do reino que nos foi ministrado, tá bom? Então é isso, irmãos. E por hoje acho que tá bom. Falou!